Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o um microfone de lapela aqui Por meio de uma gambiarra, né? <risos> Mas uma gambiarra bastante funcional Vai ficar com um aspecto bem bonito aí Sem parecer que, que o fone é branco e, e fica feio Vai ficar bem legal, tá bom? O que eu vou usar aqui vai ser o, o fone do meu próprio iPhone, né? Do iPhone 7 Plus Que tem a conexãozinha assim, tá vendo? Mas tem alguns fones que tem a conexão assim de P2, né? E aí você faz aí com o que você tiver, tá legal? Desde que seja um fone que você não vá utilizar. No caso do fone do iPhone, eu consigo usar a parte que eu vou usar para o lapela, que é esse aqui. E eu vou deixar essa parte aqui sem cortar, porque assim eu gravo e aqui eu consigo ouvir a gravação, né? Tem fones que a caixinha, os dois fios saem daqui, ó. Os dois fios saem daqui. Muitas das vezes você tem que cortar os dois aqui para poder ficar legal. No caso do fone do iPhone, né, do iOS, ele vem assim separado com a caixinha aqui, ó. Aqui dentro tem um microfone muito poderoso, é, que é bem semelhante ao microfone original aí, é, profissional também, tá legal? Faz um áudio bem legal. Por enquanto eu tô gravando sem nenhum, nenhum tipo de microfone, só com o microfone do, do telefone mesmo. Então o áudio deve estar um pouco, é, não tão legal, mas dá para você ouvir legal aí. E logo depois que eu terminar aqui, eu vou colocar ele para você ouvir, tá? Mas antes eu vou conectar aqui no telefone para você ver como que é a diferença aí do áudio com o microfonezinho e sem microfone. Eu vou conectar agora aqui, olha só. Bom, conectei agora aqui, você tá ouvindo agora a minha voz com o áudio do microfone, tá vendo? Tanto que se eu der um peteleco aqui, ó, viu? Você acho que você conseguiu ouvir aí e identificar. Então esse microfone que tá aqui, ah, tem um símbolozinho aqui, ó, ele é muito poderoso, tá? Desde que seja o fone original. É, é, fone de paralelo aí do seu telefone pode ser que não dê muito certo, beleza? Eu vou tirar o microfone agora aqui porque como eu vou mexer nele, vai ficar um chiado aqui, vai ficar ruim de você ouvir a minha voz aqui, beleza? Então vou desconectar ele aqui. Beleza, desconectei ele aqui agora, tá com o áudio do telefone Agora você vai usar o fone que você tiver aí No meu caso eu já cortei a pontinha, tá vendo? Que eu ouço o fone aí, ó Eu cortei aqui a pontinha que tinha, tá vendo? É importante você cortar ele bem rentinho, tá? É, tem vídeos que ensinam você a abrir a caixinha e tal, mexer Mas eu não recomendo Por quê? Eu não sou técnico em eletrônica Se você também não é técnico em eletrônica pra entender isso aqui então deixa como tá, porque se você for abrir você pode queimar alguma coisa, pode quebrar alguma coisa aqui E não é interessante, tá? Bom, a gente vai usar aqui um fone, é, duas crentinhas piloto para poder fazer depois o acabamento aí Permanente e pintar as partezinhas que vai ficar branquinho. Você pode também usar aí, se você quiser, esmalte preto, tá? Esmalte de unha preto Vai ficar bem melhor também O isqueiro para derreter o plástico para poder ficar um pouquinho legal Eu vou usar só alguns detalhes só, bem rapidinho é, algumas coisas que eu vou usar aqui como tesouro, faquinha de serra, né? Um alicate. Agora, isso aqui é bem interessante, ó. Você ter aí, tá? Que é aquela borrachinha do fone de ouvido. Tipo um fone igual esse aqui, ó. Quer ver? Um fone aqui, ó. Esse aqui, esse fone aqui é um QCY, né? Que eu uso bastante aí nos meus vídeos de gravação. O fone dele também é poderosíssimo para gravação de vídeo, gravação de áudio, para quem dos conteúdos para o YouTube aí, né? Se você quiser adquirir esse fone aqui, um igual a esse aqui, o link tá na descrição aí, só você clicar aí e você comprar ele, tá? Ele tá na faixa aí, tá bem baratinho, tá na faixa de 70, 80 reais aí e é um fone sensacional, né? O QCY, inclusive ele é a prova d'água, tá? Ele é a prova d'água. Lógico que você não vai mergulhar ele o tempo todo, né? Ele não foi feito para isso, ele não é um submarino. Mas você consegue, se caso o acidente cair na privada, cair em algum tipo de copo d'água, alguma coisa Você consegue recuperar ele sem danificar o, o fone, né? O, só o fone que é resistente à água, né? Porque, porque ele tem um sistema em IPX4, tá bom? Então ele consegue resistir à água aí tranquilamente Pegar chuva, enfim a, O case dele não é a prova d'água, tá? Não, então não molhe o case, então você vai queimar o seu, o seu case E vai ficar sem carregar o seu fone, beleza? Então, vamos lá a borrachinha que você vai usar é a borrachinha do de um fone parecido com esse aqui, até porque esse fone aqui ele vem com borrachinha sobre essa lente, tá? Ele vem com borrachinha sobre essa lente, então eu vou usar a borrachinha sobre essa lente dele, que no caso é essa aqui, ó, é uma borrachinha média, beleza? Essa aqui é a pequenininha, essa aqui é a média que eu vou usar. Por quê? Essa aqui ela vai fazer o acabamento da caixinha que eu vou usar. Bom, galera, a segunda parte agora é esse roteadorzinho aqui que a gente vai usar ele, né? Não sei bem se é roteador, mas é para notebook. É como se fosse um repetidorzinho de sinal, né? Aqui, normalmente, ele tem uma anteninha, tá? Que vem grandinha assim e tal. A gente vai usar essa, vai usar essa anteninha aqui para fazer o acabamento dessa ponta aqui do fone, tá? Aqui, ó, para não ficar essa parte branca aqui na roupa quando a gente colocar o, a presilha, que é essa aqui, ó, pretinha. Uma presilhinha de cabelo só, pretinha, você pode comprar ela em qualquer lugar aí, muito baratinho. Chega a nem ser 30 centavos isso aqui Vai colocar aqui depois, ó E vai colocar na roupa, tá vendo? Vai ficar assim, ó Então pra não ficar branco assim, desse jeito Se você não se importar, beleza Show de bola, pode usar assim Mas no meu caso, eu sou bem chato com esse tipo de coisa Então eu prefiro ele pretinho E é assim que a gente vai fazer, então A anteninha desse equipamento aqui Eu já cortei ele em alguns pedacinhos Até chegar ao ponto que eu queria, tá? Mas você vai desencaixar ela E vai cortar praticamente a metade do caninho, Tá vendo? Depois que você desenroscar ela, vai cortar praticamente lá, a metade do caninho. Ela vai ficar assim então, ó, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, desse tamanho aqui. Essa ponta aqui tem que ficar assim, tá? Um pouquinho grande, é onde você vai passar o fone, aqui dentro aqui. Mas antes disso, dentro desse caninho tem uma borrachinha. Ó, não sei se você consegue ver, ó, uma esponjinha pretinha bem durinha. A gente vai usar essa esponjinha aqui para poder prender esse equipamento aqui dentro do caninho, para o fio não ficar solto então vamos lá vou passar aqui ó passar o fone aqui dentro aí essa pontinha que você tirou do caninho você vai usar para poder empurrar o fone lá tá vendo pode empurrar com outra coisa se você quiser se tiver em mãos aí mas como não tem eu vou usar a própria é, coisinha do, do caninho aqui beleza e a borrachinha agora o que, que eu vou fazer eu vou pegar essa borrachinha aqui tá vendo e eu vou fazer o que colocar ela aqui dentro ó vou botar aqui dentro Borrachinha. a posição é indiferente porque você vai empurrar depois com aquela essa haste aqui tá vendo agora você vai empurrar o fone junto com a borrachinha lá para dentro ó vai empurrando ela lá para dentro ó tá vendo vai empurrando ela lá para dentro ó. empurra ela aproveita aqui a hastezinha para você dar um, um grauzinho ali na, na borrachinha de um lado do outro e vai empurrando ela e vai ficar exatamente desse tamanho aqui tá vendo com essa pontinha branquinha para fora Pô, mas ficou feio essa pontinha Exatamente, agora, agora olha só, presta atenção O fio aqui tá preso, ó, tá vendo? Ele não vem mais, ó, então não corre risco de arrebentar e nem sair, beleza? Porque a borrachinha tá lá dentro já, ó Não sei se você consegue ver aqui, mas tá lá dentro já a borrachinha, tá vendo? Então, beleza Colocou aqui a borrachinha E essa pontinha agora é que mora o segredo A pontinha do fone que, que você vai usar, você vai encaixar ela aqui, ó se você quiser botar uma cola, dá um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui, tá? Você pode fazer, pra essa borrachinha não ficar soltando. Mas ela, ela é nova, então é bem, bem provável que ela não vinha soltar. Pronto, e ficou assim. Olha só. Olha que aspecto legal que ficou o fone, né? Parece até um fonezinho profissional mesmo, né? <risos> Olha só aqui, tá vendo que legal? Ficou essa pontinha branca ali. É aqui que você vai passar agora ou o esmalte preto ou então a piloto preta e vai pintar aqui essa pontinha, tá vendo? Para poder ficar assim, ó. olha só como é que ficou, pronto, disfarçou totalmente aí o negócio, tá vendo? Olha só que legal que ficou, né? Eu vou conectar aqui agora no telefone para você ver como que ficou a qualidade desse microfone aqui que ficou excelente, tá vendo? Bom... É, eu sei que eu vou precisar depois com esse mesmo ferrinho aqui, fazer alguns furinhos aqui ó, em volta aqui Esquentar com isqueiro aqui depois Vou esquentar com isqueiro aqui, ó. Depois vou ter que fazer uns furinhos aqui Porque esse caninho aqui que veio no, nesse equipamento aqui, ele é bem, tá vendo? Ele é bem grossinho, tá vendo? Ele é bem grosso, ó Então para poder captar o áudio um pouco melhor, não ficar tão abafado Vou fazer alguns furos aqui, muito furinho aqui, atravessar todo esse, esse fonezinho para poder ficar com áudio legal E agora eu vou conectar aqui no telefone para você ver como que ficou o áudio, ó Agora tá sem áudio, sem microfone, tá vendo? E agora está com o microfone, ó Beleza, viu? Está com o microfone agora Eu não tô conseguindo ouvir como que tá aí é, o áudio, porque eu tô gravando, né? Mas depois eu vou ouvir vou conseguir editar Mas praticamente ficou assim, ó, tá vendo? Ficou muito legal Conseguiu ouvir aí o peteleco aí, ó. Os petelecos aí, olha só Vou colocar ele aqui próximo da lapela aqui pra você ver, ó a lapela aqui, ó Bom, aqui você consegue ouvir a voz direitinho Bonito, legal, tá vendo? E é isso é, Essa partezinha aqui do clipezinho Você pode colocar no fio aqui E colocar na camisa, tá vendo? Foi legal, muito legal mesmo Ou aqui mesmo no microfone, tá vendo? É isso aqui Agora é só colocar na roupa, gravar aí seus vídeos, seus conteúdos aí e ser feliz, né? Isso aqui porque Esse tipo de microfone de lapela, realmente ele é muito caro. E você consegue fazer isso aqui em casa tranquilamente, ter uma qualidade de som muito boa, perfeita, beleza? Então, agora eu vou dar um pausa no vídeo aqui rapidamente. Eu vou furar aqui essas coisinhas aqui e já volto aí, Beleza? fogão ali porque o isqueiro me decepcionou. <risos> então galera, vamos acender o fogo aqui agora rapidamente. Então, a gente vai furar aqui, ó. Fazer bastante furinhos assim, tá vendo? Golfin já fiz aqui já, pra poder o áudio captar um pouco melhor. Aí você vai furar aqui ainda. Vários furinhos, tá vendo? Oh, gás! <música> aí, tá vendo? Galera, eu vou adiantar o vídeo um pouquinho aqui Porque isso aqui vai demorar um pouquinho, tá legal? Então eu vou correr o vídeo pra vocês aqui aí depois a gente vai lixar essa partezinha para tirar essas crostazinhas que fica aqui, ó Tá vendo? Essas crostazinha que a gente vai raspar tudo Ela para ficar bonitinho. Se você tiver um isqueiro um maçarico aí Até melhor, né? Porque é bom que você economiza seu gás aí Porque o gás tá caro Tô até preocupado que minha mulher vai brigar comigo aqui, cara <risos> Então, galera, terminei aqui o processo de perfuração do, daquela pecinha, né? Olha como é que ficou aqui, ó. Toda furadinha, tá vendo? E por dentro vai ficar umas, umas casquinhas da, do plástico derretido. Você vai pegar a tesoura, a parte mais fina da tesoura aqui, e vai botar aqui dentro e vai raspar ele assim, ó. Pra você tirar aquelas casquinhas, tá? Porque senão aquela casquinha pode impedir essa parte aqui do fone entrar, beleza? Então ela ficou assim, ó. Se você tapar essa ponta aqui ou essa aqui e assoprar uma das pontas, você vai ver que vai sair bastante ar por aqui. Então isso quer dizer que o áudio também vai passar por aqui, tá? O som também vai passar, quer ver só? Ó. Não sei se dá pra você ouvir direito, mas é assim que vai ficar, beleza? Bom, percebe que aqui por fora ficou bastante casquinha também, Deixa eu pegar isso aqui para poder mostrar para vocês Bastante casquinha que ficou dos furinhos aqui, né? Como eu derreti o plástico Fica uma casquinha de plástico né? Então eu precisei raspar com a, com a tesoura para poder ficar bem lisinho assim Mas para tirar esse aspecto aqui de raspado Qual que é o procedimento agora aqui? Você vai pegar o, o isqueiro do Mengão aqui, né? E vai acender o fogo aqui E vai fazer isso aqui assim, ó Tá vendo? Vai rodear a peça assim, ó Só para ela voltar a ficar brilhosa Vendo? Porque o próprio plástico ele começa a derreter e começa a deixar a peça brilhosa novamente. Ó. Deixar aqui. Ai, cacete, queimou o dedo. Se fudeu! Cuidado aí para não se queimar, beleza? Isso aqui é um pouco perigoso. Ai, tá quente! Aí, pronto. Deixa eu pegar isso aqui, colocar aqui só para poder. Pronto. Ajudar aqui ó, o processo aqui. Deixa eu entortar essa pontinha aqui. Beleza, aí que eu vou rodando a pecinha Pra poder ficar bastante uniforme aí Na questão da... De alisar a peça, beleza? Ó, alisou bastante aqui ele já Tá bonitinho, show! E ele ficou assim, ó Bastante quente aqui a peça Tirou o aspecto de raspado Ele voltou a ficar lisinho, ó, tá vendo? Tá muito bonitinho agora Ó, que chique, tá doido? <risos> Bota pra cá isso aqui Passo o microfone aqui dentro né? Aproveita que está quentinho para poder passar um pouco mais fácil aqui a peça é... Com o auxílio da tesoura ou aquela pecinha mesmo, você pode passar aqui o fone por completo Tira o fone todo, bota aquela borrachinha que você viu logo no início Essa borrachinha aqui, beleza? Vai colocar ela aqui dentro Para poder fazer o travamento aí da... do fio do microfone, beleza? Para não correr o risco de arrebentar o seu microfone, ó. Então você vai, vai apertar lá para baixo, isso aqui, beleza? E vai começar a empurrar com cuidado o microfone, assim, ó. Tá vendo? Lá para baixo, tá? Isso, perfeitamente. Isso aí, botar lá para baixo, empurra. Beleza. Percebeu que travou lá embaixo? Ó, já travou. E a borrachinha vai sair na ponta aqui, ó. Ó, pronto Travou ó lá ó. Consegue ver? Ó? A borrachinha lá dentro Travando a, a, o fio Pronto É isso aqui E a pontinha que a gente deixou aqui Tá vendo? É, cadê a pontinha de, de borracha? Aqui a pontinha de borracha Você vai conectar aqui E voa lá Cara, que microfone legal Cara, ficou muito maneiro Eu mesmo, particularmente Não achei que fosse ficar tão legal assim, né? É a primeira vez que eu faço esse microfone aqui e como primeira vez aí eu fiquei muito feliz aí surpreendido com o resultado. Então se você gostou desse vídeo aí dá um like nesse vídeo aí para poder ajudar o canal é, continuar fazendo esses vídeos mais para vocês aqui, beleza? E agora é o teste, né? É o grande teste aí. Eu não ouvi como que ficou o áudio, mas quando eu botei essa pecinha sem estar furada, mas vou ouvir agora o áudio com ela furada, né? Vocês vão me ajudar agora também aqui. Comenta aqui nos comentários aqui como que ficou o áudio de cada um, se ficou abafado no outro da outra vez e como que ficou agora, beleza? Pinta aquela pontinha ali para poder ficar bonitinho. Beleza? Tapou aqui. Olha que chique, cara, que maneiro. Você tá doido, muito top, cara. Gostei muito disso aqui, do resultado. Aí, ó, prendeu aqui a presilinha. Olha que top, velho. Você tá doido. E agora eu vou conectar aqui no telefone para poder ouvir o áudio, beleza? Vou botar aqui. Ó, vamos ouvir o áudio agora. Bom, galera, esse aqui que é o áudio do microfone, né? Então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like nesse vídeo aí para nós alcançar um... É, pelo menos aí 5 mil likes nesse vídeo aí. Show de bola! E se inscreve no canal também aí. E caso você tenha algum amigo aí que queira fazer um microfone igual esse aqui e não tem recurso para poder comprar um microfone caro de lapela aí... Esse aqui é um ótimo recurso. E uma coisa legal também é que ficou bem grande o fio, né? Ficou um metro de fio, olha só. Dá pra você... Tá vendo? A distância. Dá pra você brincar aí tranquilamente, beleza? Então, dá o um like no vídeo aí, um beijo no coração. Foi que fui até o próximo vídeo. Valeu!